Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Pastor Kleber de Oliveira, aqui. Hoje eu falo com você aqui da cidade de Parnamirim. Eu vim aqui dizer para você uma coisa. Para você que está aí agora preocupado, sofrendo, aflito. Deus disse para o profeta Ezequiel. Acaso poderão reviver esses ossos? Deus falou para o profeta. Aí o profeta disse assim. Tu sabes, Senhor. Deus falou para o profeta, profetiza. E quando ele começou a profetizar, a Bíblia fala que houve o barulho de ruídos de osso, batendo com osso. Cada osso foi juntando no, com seu, no seu osso. Ei! Deus fala para você profetizar. Deus fala para você declarar. Deus para, fala para você parar de reclamar e determinar. E quando o profeta determinou, quando o homem de Deus determinou, houve vida. Talvez aí na tua vida, tenha alguma área da tua vida que está morta. tem alguma área da tua vida que não está indo para frente. Começa hoje a profetizar. Começa hoje a declarar. Começa hoje a dizer que a sua vida há de mudar. Que a tua casa há de mudar Que os teus caminhos há de mudar Aí na tua vida Nos teus caminhos Vai começar a ter mudança Vai começar a ter providência O milagre aconteceu Quando o profeta declarou O milagre vai acontecer na tua vida Quando você parar de lamentar De se lastimar Parar de chorar pelo leite derramado e começar a profetizar, profetiza, porque quando você começar a profetizar, algo diferente vai acontecer, vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, vai acontecer nos teus caminhos, portas se abrirão para você, você recebe? Você recebe? Meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo mudança, eu profetizo cura, eu profetizo aqui do altar da nossa igreja, mudança, aonde você está, receba mudança e receba o poder de Deus, você que crê, diga amém, que Deus possa lhe abençoar, o segredo é, profetiza, Tá certo? Fala aqui nos comentários de onde você me assiste, eu falo com você aqui do estado do Rio Grande do Norte, cidade chamada Parnamirim, muito conhecida aqui, muito conhecida, e eu digo a você, profetiza e declara, porque vai acontecer, é tempo de Deus na sua vida, aqui embaixo, se inscreva no canal, dá um, deixa o teu like aí embaixo, para me ajudar a crescer o canal, se você não é inscrito, se inscreva aqui, e coloque aqui abaixo, de onde você... Assiste esse vídeo, tá certo? Que Deus abençoe a tua vida, logo voltaremos com todos vocês.